todos os meses nada muda? Sente uma cólica terrível? Já desistiu de ir a uma festa devido a fortes dores? Ficou de cama e não conseguiu nem ir trabalhar? Você já tomou vários remédios, chás e nada funciona? Aí a cólica, né? a terrível cólica! A cólica é uma dor na região pélvica pela liberação da prostaglandina, substância que faz com que o útero contraia para a eliminação da camada interna do útero em forma de sangramento. E muitas vezes você precisa aumentar as dosagens e remédios, pois aquela quantidade já não surte efeito. Sem contar que hoje em dia tudo está mais caro e você gasta rios de dinheiro com remédios. Pare agora com isso. Mude, domine o seu corpo sem remédios. Se o motivo da dor é reflexo dos hormônios do período menstrual, o melhor tratamento é a prática do pompoarismo. Essa prática de exercícios faz com que você não sinta mais cólicas, além de reduzir os dias de menstruação. Tenha o domínio do seu corpo. Não gaste mais rios de dinheiro com remédios já não fazem mais efeitos, você se torna uma nova mulher, sem dores, sem sofrimento. O pompoarismo libera hormônios de forma natural que refletem no ciclo menstrual consequentemente normaliza, além de aumentar o tônus muscular do útero, facilitando a contração na hora de eliminar o sangue menstrual, diminuindo assim o fluxo e eliminando a cólica pois o seu útero não precisará contrair tão fortemente. Elimine sua cólica de uma vez por todas com o curso de pompoarismo com Nani Maravilha. Acesse o site www.nanimaravilha.com.br barra curso traço pompoarismo e saiba mais todos os benefícios que o pompoarismo proporciona para a sua saúde e a sua vida, sem remédios Somente exercícios que pode praticar no conforto da sua casa. Acesse www.nanimaravilha.com.br barra curso traço e tenha a vida que sempre sonhou.